Um rabisco, como esses que os pássaros fazem no céu toda vez que levantam voo para um novo começo. Lá longe, bem longe daqui.